Sejam muito, muito bem-vindos, minha amiga e minha amiga, estou aqui hoje com esse vídeo começando mais uma série no canal, né, querendo abordar sobre sentimentos, um pouco mais sobre psicologia, tentando entender certas questões do ser humano e irei trazer a minha visão né, de uma pessoa que está aí há uns três anos tentando dominar certos sentimentos, tentando se equilibrar como pessoa, então acompanhe, porque será bem bacana, eu prometo. E sobre a raiva, direto ao assunto. Para você que está buscando se melhorar, ou então dominar certas emoções, ou no termo mais técnico, né, no caminho do autoconhecimento, de conhecer a si mesmo, de se entender, né, dos porquês você age assim, faz dessa forma, né, do porquê você se comporta, da forma como você se comporta. E sobre a raiva... A primeira relação que eu quero trazer aqui é com os animais. Porque eles também, né? quando você invade o espaço deles, né? eles se sentem ameaçados. A reação é de atacar. E a raiva é muito por aí também. Ela é uma força de querer se proteger. Ela é uma força de ação. né? Então se você acabar com a raiva, né? você fica sem ação. E tem alguns sinônimos para raiva. né? Pode ser a ira ou então a revolta, né, se você não se revolta com nada, se você aceita tudo, e é, se você abre mão, essa força de ação de colocar pra fora, né, de mostrar o seu espaço, mas a gente tem que controlar, meu amigo, né? não existe perfeição aqui, né, o autoconhecimento, né, a espiritualidade, tem muito isso de querer perfeição, que agora você tá no outro nível, você só pensa coisas boas, você deseja coisas boas para os outros, né? não existe nada de errado com você, mas nós somos seres humanos, né? você sabe que tem dias que as coisas vão bem, acontece tudo bem, vai tudo tranquilo. Né? E tem dias que realmente você se desequilibra, né? entra aí no caos. E é isso, né? os altos e baixos da vida, meu amigo, minha amiga. E a primeira pergunta, por que aquilo que a pessoa fez te tirou do sério? É porque aquilo que a pessoa fez te colocou nesse estado né, de agressividade, nesse estado de querer dominar o seu espaço. E se questione se você não é o errado na situação. Porque às vezes aquela pessoa fez corretamente, agiu corretamente, mas como você tinha expectativa de que as coisas sairiam de outra forma, né? Você entra nesse modo. Eu vejo muito isso com as minhas avós, né? A pessoa que viveu demais, ela tem um modo certinho de fazer as coisas dela, né? Então isso faz assim, aquilo faz assado, isso se coloca aqui. Nessa prateleira, então ela tem esse modo assim. E aí, por exemplo, você tá ali limpando a casa, ela fala Não, não é assim, é de outra forma, você tem que fazer de outra forma, blá E o terceiro ponto é se perguntar se essa situação aqui que te gerou a raiva, ou ela é uma raiva acumulada, uma raiva que tava em você, outra pessoa causou, né? mas você não pôde descontar nela, e agora você desconta nas outras pessoas. Então alguém faz algo correto, faz algo certinho. Mas você vai lá e desconta a sua raiva nela. Né? Coloca pra fora essa energia na pessoa. Que não tem nada a ver com isso. Não foi ela que gerou a sua raiva. Então se eu puder resumir o vídeo em uma coisa. Né? É justamente se pergunte qual a origem dessa raiva. Onde essa raiva surgiu. Porque uma vez que você sabe o motivo, o causador você consegue combater esse inimigo, né? trazendo aqui, por exemplo, filmes de terror né? ou filmes de suspense, quando você não não conhece o inimigo, quando você não sabe como o inimigo funciona, você não consegue combater, você não sabe qual a melhor arma, né? onde fica o melhor esconderijo, né? se é de noite, se é de dia que aquele monstro ataca, né? então foque sempre em tentar entender o que gerou essa raiva, porque aí você vai na raiz do problema, você fala, né? Eu tô bravo com essa pessoa aqui, mas quem me gerou essa raiva foi Fulano ali atrás, né? Foi uma situação com meu chefe no trabalho, né? Um desentendimento? Ou então foi algo no relacionamento, né? Namorado, esposa, né? Pode ser também algo com um amigo, com um parente, né? Amizade, etc. E talvez, como arma para combater essa situação, você pode fazer uma meditação, né? Respirar profundamente, ó. Três segundos. Funciona, gente. Funciona. Aquela <risos> é hora de contar carneirinhas, né? contar de 1 a 10, realmente tem, tem um fundo de verdade. Né? Porque tem muita relação com né? a batida do coração, o ritmo. Né? O budismo traz muito que quando você está com medo, né? quando você está com raiva, quando você está ali desconfortável, né? o ritmo do coração muda, o ritmo da respiração muda. Mas vai falar, não, isso é bobagem, isso não, não tem importância mas pensa aqui numa uma pista, numa estrada né? e os carros todos ali indo muito rápido, indo muito rápido, indo muito rápido né? e você não observa nada, né? as coisas só passam mas quando você reduz a velocidade no carro aí você consegue perceber as coisas acontecendo, você consegue ver ali tudo acontecendo ao seu redor então por isso que a meditação funciona né? você acalma o comportamento ali do seu cérebro né? você observa coisas que você não observaria antes Voltando, já estou aqui saindo do foco. <risos> então, meu amigo minha amiga, para finalizar o assunto do vídeo, eu realmente te peço, mas não deixe guardado essa força, essa energia, essa vontade de ação, né? e achando que ela irá sumir. É, não, coloquei aqui e ela irá desaparecer. Não, você colocou aqui e ela vai ficar aqui. Então eu te peço, não deixe isso guardado. Busque formas de colocar isso para fora, de uma forma inteligente é por exemplo a fazer um esporte sai para correr e corre até a perna cansar até a perna morrer entendeu para você voltar caminhando para casa gasta gaste energia né ou então vai fazer uma luta né vá colocar ali para fora vá dar porrada saco de porrada e você também pode né descontar essa energia essa força no videogame né vá bater no inimigo virtual né porque lá você pode fazer Coisas que aqui no mundo não pode, até porque aqui a gente está lidando com outras pessoas, né? são outros seres humanos. Então a gente tem que buscar formas inteligentes né, de distribuir essa raiva, de colocar para fora. Porque se você não colocar essa raiva para fora, quem sofre é você. Né? Tem até uma palestra do Rossandro Klinge, mas a raiva e o ressentimento né, de você ficar né, relembrando, relembrando e remoendo aquela situação... É como você ter uma vasilha com um vômito, com algo terrível, algo muito ruim, né? E sempre que você lembrar daquela situação, você abrisse essa vasilha né? e sentisse aquele odor. Né? Imagina que louco. Mas realmente isso acontece. Você tem uma situação ruim, algo desagradável, né? e você lembra né? e, e sente aquilo. Né? É muito louco isso, mas... <risos> mas é assim que o cérebro funciona. E sobre essa pegada de psicologia, eu vou recomendar um livro que eu preciso finalizar, eu parei mais ou menos na metade. Mas é rápido e devagar o título dele. Né? São de dois escritores, eu não vou lembrar aqui agora. Mas muito bom, muito, muito, muito bom o livro. Eles abordam justamente como o cérebro humano né? Ele tem duas partes. Né? Uma que reage muito rápido e uma outra que ela tem um filtro ela consegue ter alguns critérios. Né? Então, por exemplo, se eu te belisco, você realmente tem, a, tem essa reação né? de, de puxar o um braço e etc. Mas se eu peço para você só reagir um belisco sim, um belisco não, aí entraria esse outro lado do cérebro, né? porque ele tem um critério, ele vai contar. Não, nesse beliscão aqui eu posso reagir, nesse outro eu tenho que esperar. Então, tem muito essa questão psicológica de como o cérebro funciona, né? de você se entender, de você se autoconhecer. Então, esse livro também, Rápido e Devagar, é uma super recomendação. Então, foi isso, meu amigo e minha amiga. Eu vim aqui hoje trazer esse vídeo no capricho para vocês. Levantei certas perguntas, porque a forma como enxerga a situação não é a forma como você enxerga a situação. Você tem que criar o seu próprio aprendizado. Eu gosto de fazer isso através das perguntas, né? Levanto perguntas para você se questionar. É Por que a situação me gerou raiva? Será que eu sou errado ou a outra pessoa que é errada? Qual é a verdadeira causa? A verdadeira origem desse problema? Beleza. Mas foi isso. Se foi um conteúdo útil, se foi algo bacana, mande para um amigo, mande no grupo da família. E também, deixe aí embaixo um comentário. Fala, caramba, Pedro, gostei dessa pergunta que você trouxe. Gostei desse tema, dessa abordagem, né? fala sobre isso, sugira outros temas que eu farei com o maior carinho para vocês, o maior capricho. E simbora! Peace!